Mulher vem no aquecimento Enelope é tá tocando E tô vendo no movimento é, é, é, é. Fica de quatro mexendo popô Fica de quatro mexendo popô Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro mexendo popô Balançando a bundinha, fazendo de ioiô. Vem balançando a bundinha, fazendo de ioiô. Fazendo o quadradinho, o quadradinho, quadradinho, fazendo o quadradinho, quadradinho, quadradinho, quadradinho. É ritmada que tu queria, é ritmada que tu vai ter. Penelo que tá tocando, aquecimento pra você. aquecimento pra você. aquecimento pra você. Mulher vem no aquecimento Penelope tá tocando E tô vem no movimento Bato mexendo o popô Balançando a bundinha Fazendo de yoyo Vem -yo. balançando a bundinha Fazendo de yoyo -yo. Fazendo o quadradinho Outro quadradinho, quadradinho Fazendo o quadradinho Outro quadradinho, quadradinho, quadradinho É ritmada que tu queria É ritmada que tu vai ter Penelo que tá tocando